Por definição, nós temos dificuldade, nós temos essas dez razões pelas quais nós não entendemos o mundo direito. Para empreendedores, para investidores, o que, que isso quer dizer na prática? Sempre ele traz um guia desses 10 passos de como é que você pode se questionar, ou seja, como é que você está entrando num gap de instinto seu, como é que você está tomando decisões baseadas em medo, quando que você está tomando decisões só baseadas em número ou com a falta de números. Então é um, um verdadeiro checklist de decisões, volto a dizer, muito complementar com o livro do Daniel Kahneman. Gostei bastante, ainda não tem a edição brasileira, é, mas se você se interessa por esses aspectos de tomada de decisão, assim como tem vários livros do Dan Ariely que é um outro expoente desse assunto, eu recomendo a leitura, é uma leitura divertida, cheia de gráficos, ele traz uma série de ferramentas, o, o apêndice do livro tem mais de 50 páginas com fatos, mostrando que de fato o mundo está muito melhor do que a gente consegue ver